Olá, meus amiguinhos e amiguinhas de Urântia! Sejam todos muito bem-vindos ao colégio do Titio Malvônia. E na aula de hoje, nós vamos aprender aquela liçãozinha que papai e mamãe sempre ensinou ou tentou ensinar pra gente, que é saber quem é o menininho mal e o menininho bom, quem é o menininho rebelde e quem é aquele que respeita papai, mamãe, Jesus Cristo, né, o papai do céu, mas... Para a aula de hoje nós vamos usar uma didática diferente Dessa vez nós vamos desenhar! Ei! Vem comigo que você vai entender como reconhecer os meninos malvados Para não deixar eles entrarem e atrapalharem a sua vida Vem comigo! Então vamos lá! A primeira coisa que você tem que saber é que os meninos maus têm probleminhas mentais e, conforme Jesus nos ensinou com seu exemplo, não devemos perder tempo com elas, porque meninos e meninas com probleminhas não têm capacidade de corresponder à condução espiritual. O coleguinha, por ter o probleminha na cabeça, acredita nas ideias de homens malvados que matam, que roubam, que mentem para conseguir as coisas, mas esses coleguinhas só usam as ideias dos homens malvados quando também querem ganhar alguma coisa em troca. Por isso, eles atacam as criancinhas boas e que seguem verdadeiramente as mensagens do livro de Urantia e os conselhos do papai e da mamãe. Agora, quando esses meninos que têm probleminhas não tem nada a ganhar, eles fingem ser bonzinhos. Sabe para quê? Para cooptar um monte de seguidor... Não, não, não. É, eu quero dizer... para enganar... Não, não, não, não. É... Pra ganhar um monte de amiguinhos que, por serem ensinados a amar, fingem que na semana passada o coleguinha com problema mentalzinho não fez nada e, com um ato de amor, um ato de evolução, tolera de forma cega a linda, porém estratégica, amizade que ele oferece. Mas saiba que depois ele vai te usar para conseguir o que ele quer. Isso com certeza. Então, agora vocês já sabem como reconhecer um menininho rebelde. Não só pelo que ele fala e faz hoje, mas também pelo que ele fez, faz, fala e segue quando tem algo a ganhar em troca. Se você acreditar nele, se você proteger ele, você acaba sendo cúmplice, ou no mínimo, um amiguinho fácil de ser manobrado. E por hoje é só, mas espero vocês aqui na próxima aula do Colégio do Titio Tchau!